Beleza, cambada? Olha eu aqui, travesse, debatendo sobre, exatamente, processadores em jogos 4K e 1080. Por quê? Porque não é a primeira vez que eu ouço que, assim, processadores são menos importantes quando o assunto é jogos. que O importante mesmo é placa de vídeo, tá? É, eu recebi até um comentário aqui, um cara falando, assim, que nesses jogos, em 4K, processadores pouco importam ali. Mais ou menos assim. O que acontece, galera? É porque não é a primeira vez que eu ouço isso, todo mundo falando... Processador, por exemplo, pode ser qualquer um, pode ser meia boca... Que o importante é você concentrar em placa de vídeo. Galera, está errado isso. Uma coisa que eu geralmente exijo no meu canal... Estudo. Tudo que você tem que fazer, galera... Trabalho em faculdade, pra você passar uma prova numa empresa... Tudo exige estudo. E você afirmar isso, você está cometendo um erro. Você passa isso pra uma pessoa... Leiga, ela vai comprar processador barato qualquer e concentrar mais em placa de vídeo. É importante placa de vídeo, é, mas assim ela con só concentrar na placa de vídeo comprando um processador barato, ela vai ter uma má experiência. Por que, galera? Processador, como é que funciona o processo para você jogar? Vamos assim dizer, um, o arquivo fica armazenado, os arquivos ficam armazenados nos dispositivos de armazenamento. HD, SSD, pendrive, seja onde estiver Os arquivos vão para a memória Da memória O processador passa para a memória da placa de vídeo E a GPU processa aquilo E depois faz o mesmo caminho de volta É o que é chamado de Interrupção de instrução Sempre vai ter o processador ali no meio Ele, vamos dizer, é o que intercala Ele é que intercambia a informação Para a placa de vídeo Então se você tiver um processador ruim Vai gargalar, não adianta tanto que, assim, a parte de áudio é assim. Você tem chip de áudio na placa-mãe. Ele manda para o chip de áudio. Você tem chip para internet. Ele manda também. Então, assim, ele vai intercambiando para os outros chips. O que que acontece? Tá, eu peguei aqui alguns arquivos que eu já tratei no vídeo sobre benchmark, tá? E eu queria mostrar novamente, só para esclarecer isso de novo. Tá, os benchmarks que foram realizados em processadores da AMD e da Intel. Tá, no Ryzen... 5, x Que era o Ryzen que eu gostaria de ter Versus o Core 5, 7600K Não adianta galera é, Para jogos, os processadores da Intel São melhores Só que é um ganho de desempenho assim Que particularmente eu acho que o valor não compensa Sabe, e esse primeiro porque você não vai ver a diferença Segundo que é muito baixo Mas vamos lá, tratando aqui Em jogos em 1080 O 7600K Ele é 4% melhor Em jogos premium ou seja, realidade virtual em 4K, ele é 2% melhor. Demais coisas, os processadores da AMD são melhores. No Ryzen 5 1600 versus o Core i5-7600, jogos 1080, ele é 7% melhor. Jogos em realidade virtual, 8% melhor. O Core i5-7600, tá galera? Aqui sim a gente conseguiu ver uma certa diferença, assim, considerável. Já no Ryzen 5 1500x versus o Core i5-7500, Mesma coisa do primeiro galera, jogos 1080 é 4% em jogos premium, ou seja, de realidade virtual e 4K, 2%. Tá, e eu peguei algumas outras informações como, por exemplo, o Ryzen 3 1200 versus o Core 3 7100. Tá, o Core 3 não é melhor, por exemplo, em jogos 1080 e nem em realidade virtual. Já o Ryzen 3 1300x versus o Core 3 7300, ele ainda é melhor também que o Core 3 aqui, tá, o 7300. 1% melhor em jogos em 1080 e 9% em realidade virtual. Então assim, galera, eu pergunto pra vocês, então pra que, que eles fazem esse tipo de benchmarks comparando um processador com o outro? Por que, que não compara uma placa de vídeo com a outra? Tem comparações? Tem, por exemplo, do Radeon versus as placas de vídeo da Nvidia. Porém, aqui nós estamos falando de processadores na parte de jogos. Por que, que os benchmarks também, nos sites, fazem comparações com jogos? Porque é ele que vai intercambiar a informação Se você, vou ter que repetir isso, se você não tiver um bom processador, a informação vai gargalar A gente viu isso no... Pentium G4560, ele gargalando Assassin's Creed Tipo, o jogo parado, ele já tava em 100% Na hora que movimentava, dava aquelas travadas Tudo por causa do processador, você troca de processador, põe outro ali Um melhor? Tipo, um i5? Meu, vai que vai, tranquilo se processador não é importante, galera, então tá bom, beleza. Você pode pegar duas placas de vídeo aí, as mais tops que tem no mercado para jogos. Coloca em Master Slave, as raid das placas de vídeo. E coloca um processador qualquer, põe um Atom. Uma ilustração aqui, põe um Atom. Tá tudo certo, porque o importante é placa de vídeo. Galera, vocês querem ver uma coisa? Vê aquele vídeo que eu fiz sobre a... os processadores da Via. O jogo tá gargalando ali. Não tem como, ele não é bom aquilo, Porque ele não consegue... Mandar dados é, na mesma velocidade que a placa de vídeo precisa. Tá bom? Então, se eu quis debater isso, só para esclarecer essa dúvida. Processadores são, sim, importantes para jogos, para vídeos, para tudo que você faz. Não deixem de focar nos processadores, tá bom? É isso aí, um abraço e falou!